Olá meus amigos do canal do Cícero e Madalena mais uma vez nós vamos fazer um sabão caseiro reaproveitando o óleo se bem que ele e Madalena usamos banha aí está a amostra do óleo nós vamos usar óleo que foi usado em fritura e agora vamos reaproveitar também vamos utilizar detergente vamos utilizar esse detergente neutro também vamos utilizar sabão em pó é o que eu estou falando, é uma receita diferente dessa vez sabão em pó vamos utilizar soda líquida gente dessa vez a 50% e um litro de água morna muito bem, então agora eu vou passar para vocês anotarem aí a receita se bem que eu vou colocar também 1 um litro de água morna Um litro de soda líquida A 50% Mais ou menos Gente, eu vou colocar aqui Em grama Calcula aí uns 200 umas 200 gramas 200 ou 200? 200, 200 grama, Gramas de sabão em pó Meio litro De detergente neutro E 5 litros de óleo de fritura, né? Que vocês usaram em casa e reutilizaram coado, tá bom? Agora eu vou colocar a máscara e a minha voz vai ficar um pouco diferente, creio eu. Vamos ver depois no resultado aí da gravação. Não se esqueçam de usar máscara, de usar luvas, de usar bota, se tiver. É, algum peitoral, peitoral não, como é que chama aquilo lá mesmo? Avental. É avental, não é peitoral não, é avental, colocam também, eu tenho avental de couro, então eu não estou usando agora porque já estou acostumado, mas se alguém tiver alguma alergia aí, não deixa de ser bom. Vamos começar então com a água morna, não é fervendo, sempre eu uso fervendo, dessa vez eu vou usar morna. Agora com muito cuidado, pessoal, e tem um macete aqui, ó. Vire o balde um pouquinho assim, ó. E deixe cair na parede do balde. Por quê? Para não respingar em vocês. Deixa ele bem na parede do balde. Para não pingar em vocês. Nesse momento é que a máscara é importante, porque começa então a lixível. O que é isso? A reação química da água com a solda Porque a soda líquida ela é problemática. Para quem tem problema de asma, bronquite e qualquer rinite. doença é rinite, doença respiratória. Qualquer doença respiratória, então tem que tomar muito cuidado. Até para quem não tem também, né? Faz mal. Realmente faz. Hoje eu não vou a madalena aparecer no vídeo porque é uma receita rápida e eu espero que vocês gostem dela tanto quanto nós gostamos aqui não precisa mexer muito não, viu gente a gente não vê mas a reação química aquece esse líquido fica bem quente a ponto do balde também logicamente, né, esquentar muito bem Agora o próximo é o detergente neutro. Esse pode baixar bem, só falar devagar. Sempre que eu faço sabão, caseiro e madalena, a gente sempre usa o que? A gente sempre usa, e vocês já estão acostumados a ver no vídeo, a soda em escama. Dessa vez não, dessa vez soda líquida também já fiz a 50%. com 50% ah sim sala líquida 50% muito bem também a gente usa às vezes álcool de carro etanol ou o próprio álcool que a gente compra em casas especiais para isso com materiais, materiais especiais para isso álcool a 90% é mais caro e só é vendido Normalmente para quem tem CNPJ Então meu filho trabalha com ar-condicionado Ele tem CNPJ Se eu precisar Eu uso o CNPJ dele Agora Sabão em pó Muito Ah bem. é bom usar óculos também É que a gente já usa óculos É o óculos é. de proteção né Porque se caso respingar lá Não, não vai no olho E sempre mexendo E outra coisa também que às vezes a pessoa esquece de mencionar, o dia tem que estar quente. bem quente, gente, bem quente. Isso ajuda muito. Não fazer em tempo nublado ou chuvoso, não vai dar o mesmo resultado. Muito difícil. O óleo... Ele já está coado, mas a madalena está dando mais uma repassada ali, que é muito bom. Eu até prefiro. Então vamos agora para o óleo, que está. Um litro. tirar né hum. dois litros são cinco, né e esse esse sabão são cinco são cinco esse sabão gente ele fica bem branquinho tem gente que usa corante Outros usam essência e vai depender do gosto. Do gosto. Eu vou fazer comum. É bom para presentear, sabe aquela senhorinha que ainda preza pela, pelas coisas do tempo antigo. Elas vão ficar muito contentes se der. Já foram dois. Já foram dois. Sempre mexendo, né? Mais um agora. Três, Três litros. litros. 3 litros e meio, medidinha de meio e mais meio, 4 litros e já começa a encorpar para quem for bater aqui com essa madeirinha de cabo de vassoura que normalmente o pessoal usa Vai em torno de uns 40, 50 minutos, viu gente? Tem que ter braço e um companheirismo para alguém. Dá aquela força aí. em 5 litros. Agora eu vou entrar com uma... Uma forma que eu quando eu morava lá próximo do Mato Grosso, que eu morava lá bem no interiorzão do estado de São Paulo, eu aprendi quando eu preparava massa para reboco. Ou então a massa para algum tipo de trabalho de pedreiro, usava essa ferramenta aqui. Ó. Então aqui, ó, para quem Conhece, é um batedor, né? Um batedor que é usado muito por pedreiro. Para bater tinta. Quando a tinta tá no galão nova, você usa isso aqui para poder bater. Fazer argamassa. E uma furadeira dessa. Aí coloca a peça aqui. Como se fosse uma broca. Trava. E no lugar de ficar batendo aqui assim. Você vai fazer isso aqui, ó. passar esse pauzinho da a Madalena aqui que está me atrapalhando pronto agora eu vou marcar quanto tempo que eu vou demorar para que esse material endureça tá bom então vou desligar agora e depois eu volto pessoal ontem quando eu terminei de bater o sabão nós recebemos visitas E acabou que eu coloquei o sabão aqui na forma E não mostrei para vocês Mas não tem segredo É só colocar o sabão na forma E esperar o momento de cortar E nesse momento eu vou ter que cortar o sabão Por incrível que pareça Chegou o momento de cortar porque ele já endureceu Tá certo? Então eu vou agora providenciar uma faca para cortar esse sabão agora com a ajuda da Madalena enquanto eu gravo ela vai cortar o sabão ele endureceu de um tanto que eu estou admirado gente. E, inclusive eu aconselho quando for cortar usar sim de uma certa força mas não muito para não prejudicar essa peça, né? Eu ia falar gaveta, mas é bandeja de plástico. Ficou bom, né? Ficou, N não sei se ele vai sair ainda, porque em cima ele tá bem duro, mas embaixo ele tá um pouco mole ainda. Agora eu vou ajudar a Madalena a virar ele, pessoal. Eu vou cortar aqui. Ó. Vou cortar primeiro. Eu passei a mão sobre ele e fui lavar, tá espumando bastante, só espero que realmente ele tire a sujeira do tecido como os demais que a gente tem feito, mas eu gostei do resultado. É, de viu? brilho, né? É. O O mínimo. importante é Pera isso, agora. que ele dê. Eu acho que vai... Vai esperar mais um é... pouco para depois tirar? Aqui... Tá vendo? Ele tá mole pra tirar ainda, ó. A gente tem que esperar um pouco mais. Então tá bom. Então a Madalena acha que é bom esperar um pouco mais. A gente espera um pouco mais e depois eu continuo gravando para a gente ver o resultado. Olá meus amigos. Agora nós vamos então colocar o sabão à prova. Eu peguei uma pedra pequena do sabão que nós fizemos e vou fazer um teste aqui agora. E creio que ele vai ser realmente aprovado. Madalena, você tem um pedaço de bombril para você me arrumar? Sim. Ó, esse Sim. caneco aqui é um caneco bem antigo. Que minha filha usa para ferver leite. Então eu vou colocar esse tecido aqui, ó. Eu vou pegar um pedaço de bombril que a Madalena está me trazendo. E já passei a espuma no sabão e agora vamos ver o resultado É um careco bem velho, aqueles careca de família que a gente não joga fora porque pega carinho É que nem roupa quando você gosta de uma roupa Ela vai ficando até esfarelada para ficar vestindo Olha só pessoal Fumando ele tá, como vocês estão vendo aí, ó minha calopsita me chamando ali, ó ela gosta de um na parte da manhã só vendo. enquanto eu pegar ela um pouquinho no colo ela não para com essa choramigação dela bom gente, aqui tá ó eu pelo menos aprovei, viu não tá prejudicando a minha mão. Ficou muito bem. Feito. Então não repare, porque é um caneco velho. Então não repare pela beleza dele, não, tá? Eu vou pegar essa. Essa parte de pressão. Foi feito carne, tá vendo? Então vamos lá. Tirar o excesso com a mão. Eu gosto de lavar louça, viu, Eu digo do camarada que eu gosto de lavar louça. Ajuda muito Madalena em outras partes. Mas nessa também aqui eu gosto. Vamos lá então. Tá vendo agora? Vamos passar o sabão aqui. E vamos então as vias de fato. Gosto sempre de colocar um paninho embaixo pra não estragar a pia. Olha, gente, gostei, viu? Dá pra vocês verem aí, né? Tá dando brilho? Tô dando brilho aqui. Eu gostei do resultado, viu, Maré? É, que bom. Se você gostou, é eu... isso aqui ó tá aprovado então, a chave vai aqui ó uma chave fixe eu acho que vai estar uma caixa em cima das caixas de ferramenta né? mas aí fora tem uma chave fixe gente é o seguinte Tá aqui o resultado. Aprovado. Espuma tanto que até para tirar a espuma, vocês estão vendo aí, ó. Certo? Agora é só continuar lavando o restante das louças. Vou aproveitar, já vou apertar isso aqui. Aí, água, muito bom, Provado, galera, agora a roupa também com certeza vai estar bem, é isso gente, então vocês se inscrevam no canal, vocês compartilhem, vocês comentem, e deixe seu like, deixa seus seu like. comentários. É, exatamente. Aí eu gostei. Ainda que faltam. O tempo de chuva. Ele não curou completamente. Mas tá provar E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Abraço! Adeus. Abraço!